Muito se fala em usar eco no mercado. Mas e como faz com lixo em casa sem o um saco plástico? Oi, eu sou a Vovó Ferraz e bora comigo descobrir como minimizar ou até eliminar o uso do saco plástico na sua casa. A ONU já disse que vai ter mais plástico que peixe nos oceanos em 2050. Mas quem compra, utiliza e descarta tudo isso? A gente! Então não adianta. É a consciência do consumo de cada um que vai poder frear isso. Temos que ser mais minimalistas nesse sentido. É se você realmente precisa daquilo que você quer comprar, porque de grão em grão a galinha é de papo e de grão em grão a gente vai minimizando o impacto. Ó, oh, acho que dá um samba, hein? Geralmente a maioria dos sacos plásticos vem das compras no mercado. E a solução para deixar de trazer as suas compras no saco é usar ecobags se você vai de carro ou Uber, ou ter aqueles carrinhos de compra se você vai a pé ou de transporte público. É até mais fácil de carregar, né? E além do mais, você evita o trabalho de ter que ficar lavando um montão de sacos, como muitos estão fazendo agora na quarentena. Gente, é um trabalho absurdo. Eu vi uma foto de um varal cheio de sacos pendurados para secar. Eu não sabia se ria ou se chorava, de verdade. E te passar um pano com álcool em 3 ou 4 ecobags é mais fácil do que lavar uns de sacos no meio para não ter que usar aqueles sacos fininhos para vegeta os vegetais do mercado, eu digo que você leve de casa uns saquinhos ecológicos reutilizáveis. Eu vou deixar na descrição alguns sites que eu encontrei aqui dentro. Tá, então como você faz com o lixo na sua casa, babá? Bom, primeiro de tudo, você tem que separar os seus resíduos de casa em orgânicos, recicláveis e lixo lixo mesmo. Então vamos ver como não usar o saco em cada caso. Eu falei nesse vídeo aqui sobre como compostar sem composteira. Eu utilizo um serviço de compostagem, o Ciclo Orgânico, eles deixam um baldinho aqui em casa e vêm buscar uma vez por semana de bicicleta. Eu até consegui um cupom de desconto que eu vou deixar na descrição se você é do Rio de Janeiro, mas tem outros links de, links de outras cidades que eu encontrei. Se não tiver na sua cidade, você pode ter uma composteira, também vou deixar um link na descrição que explica direitinho como é. Então como eu faço? Eu tenho uma lixeirinha pequena que fica na cozinha, onde eu vou jogando o resíduo orgânico direto na lixeira, sem saco plástico não precisa. E quando ela fica cheia, eu viro no baldinho e depois lavo a lixeirinha. Isso para não ter que ficar abrindo o toda hora. Mas se quiser pode jogar direto nele também. Você pode fazer da mesma forma se você tiver uma composteira em casa. Pronto, não utilizamos saco plástico para os orgânicos. Vamos para os recicláveis. Aqui no meu condomínio vem uma cooperativa de reciclagem buscar esses resíduos. Outro dia eu até perguntei para um rapaz da limpeza do condomínio se realmente era separado e enviado para essa cooperativa. Ele disse sim, claro, nós mesmos separamos e ganhamos um dinheirinho que dividimos entre todos da limpeza. Eu pensei, cara que legal, eu estou ajudando o meio ambiente e ainda contribuindo com uma renda extra para as pessoas que fazem a limpeza do meu condomínio, ou seja, uma ação socioeconômica e ambiental. Eu fiquei muito feliz, verdade. Se não tem esse serviço no seu, é super válido procurar e entrar em contato com uma cooperativa e propor o seu condomínio dessa implantação. Mas então como eu faço com o saco plástico com os recicláveis? Bom, para reciclar é importante lavar as embalagens de alimentos. Como eles estão limpos, eu vou juntando em uma eco bag e quando enche levo ela no corredor do meu andar e coloco tudo num lugar específico para isso. Bom, pronto, nada de saco plástico também. E o lixo que é lixo mesmo? Vamos pensar qual seria esse lixo? Em geral é aquele gerado quando você limpa a casa, né? Poeira, cabelos... E se eu te disser que isso tudo eu também jogo no meu baldinho que vai para compostar. Pronto, solucionado o problema. Mas se você não tem o serviço de compostagem na sua cidade, simplesmente é igual orgânico. Joga direto na lixeira, sem o saco. E quando encher, você leva essa lixeirinha e vira onde se descarta no seu prédio ou condomínio. Aí dá uma lavadinha depois na lixeira. Tenho um papel higiênico, mas se você já viu outros vídeos meus, sabe que eu não uso E explico nesse vídeo aqui como você faz para também não usar Mas mesmo assim, não precisa colocar saco na lixeira Leva a lixeirinha até onde você tiver que jogar fora É tipo um chip que tem que virar aí, sabe? Mas se ainda assim você precisa de algo para colocar na sua lixeira Que eu conheço existem três opções que são mais amigáveis ao meio ambiente Do que o saco plástico Lembrando que esse lixo, lixo mesmo é seco então não vai ter problema com os materiais que eu vou falar para vocês. Uma é fazer uma lixeirinha com jornal, se você recebe jornal na sua casa. Fica tipo um cone e tem vários vídeos no YouTube ensinando a fazer. Se você escrever lixeira de jornal, você encontra. Outra opção é o saco compostável, que inclusive é o que o ciclo orgânico usa para levar os resíduos orgânicos embora. E eles mesmos compostam o saquinho. Eu vou deixar o link na descrição também da empresa que tem esse saquinho. Eles são feitos a partir de fontes renováveis como o biomassa de, da mandioca e do milho. É a melhor opção para o meio ambiente se você tiver que comprar algo para descartar o seu lixo. E a última opção é colocar saco de pão. Aqueles de papel que vem da padaria, sabe? Se você tem costume de comprar pão. Se não, pode comprar alguns desses saquinhos de papel pardo. Não é o ideal porque é feito que vem da árvore, né? Mas é melhor do que o saco plástico. Vimos no Mercado Livre vendendo a menos de 30 reais 500 unidades, ou seja, praticamente o mesmo valor do saco que é cobrado nos supermercados. Aqui no Rio, pelo menos, custam 5 centavos cada sacola. E você pode pensar, ah, mas poxa, no supermercado tá ali na mão para comprar o saco plástico, é muito mais prático. Ah, mas na verdade o ideal é não usar saco nenhum, mas se você realmente precisa e não tiver jeito... Temos que ser mais responsáveis pelo risco que geramos. E se para isso for preciso gastar um pouco mais ou rever a sua rotina, eu acho super válido. Nada que o um pequeno planejamento não resolva. Claro, se você tem uma condição mínima financeira. Aproveita essa condição para fazer pelos que não podem, olha que legal. E sendo bem sincera e dando uma chicotada de leve porque eu tô de TPM, deveria ser uma obrigação, pois o lixo é seu, você que gerou. Por que, que você joga essa conta no planeta? Acho válido refletir sobre isso. Me conta nos comentários que dificuldades você tem para deixar de usar o bendito do saco plástico para a gente ver como soluciona as vidas, que tal? Se gostou, curte, compartilha, segue o canal e ativa o sininho para receber mais dicas para ajudar o nosso planeta. Bora mudar o mundo e começar com a gente? Bora! Até a próxima!